Olá pessoal, vamos falar agora sobre o Renderforest e como aplicar a criatividade de sala de aula em conjunto com essa ferramenta fantástica de virtualização e criação de animações em 3D de forma multidisciplinar. Pode ser aplicada tanto ao ensino fundamental quanto ao ensino médio. Vamos ver do que é que nós estamos falando aqui. O RenderForce é uma ferramenta gratuita na internet, é uma ferramenta super simples de ser trabalhada. em sete minutinhos, um professor ou uma professora faz o seu vídeo animado, introduz na sua sala de aula, trabalha os conteúdos de uma forma mais criativa, mais alegre com o seu aluno, os alunos podem dar devolutivas. Por exemplo, aqui nós temos uma relação de velocidade média, espaço por tempo, podemos colocar fórmulas de física, cálculos, exemplos de física, há uma infinidade de ambientes criativos para trabalharmos com personagens em 3D, igualmente criativos, podemos colocar a nossa voz narrando ao fundo do vídeo, podemos colocar vídeos dentro desses vídeos aí, vídeos nossos, podemos colocar nossas fotos e imagens da realidade dentro dos, dos vídeos do RenderForce, fazendo com que os personagens apresentem em data shows virtuais, fotos e imagens reais, podemos colocar músicas no fundo, tá? é uma ferramenta riquíssima, inclusive nesse terceiro vídeo agora, são mini vídeos, esse terceiro mini vídeo ele trabalha com as ODSs, dá para trabalhar a sustentabilidade a nível de fundamental, dá para trabalhar a, a geração de energia solar, meio ambiente, e ainda assim, trabalhar não só a nível de fundamental, o professor pode fazer inserções de imagens e trabalhar a teoria da onda partícula na física, por exemplo. Tá? Então um vídeo desse, ele é riquíssimo em termos de conteúdo, e criatividade e incentivo aos alunos, aos educandos, ok? Vamos ver como é que nós podemos fazer um vídeo simples com Renderforest RenderForce e que ferramentas esta maravilhosa e criativa ferramenta virtual nos faculta, tá? Há vários dispositivos, não. Vamos dar uma olhadinha agora a partir do zero, como um professor, uma professora pode criar o seu RenderForce, ok? Então vamos ao site do RenderForce, pelo Google, chegando lá, estamos apresentando então aqui, Quem utilizar outros navegadores que não o Google o Chrome, também não tem problema. Pode -se trabalhar com qualquer navegador, ok? Aqui eu estou exemplificando pelo Mozilla. Poderia estar utilizando o Chrome, tá? Vou conferir aqui a apresentação. Perfeito. Estamos numa ferramenta de busca. Vamos digitar ali Renderforest, Ok. Vamos ao site, ali no site do RenderForce nós temos cerca de 400 dispositivos virtuais para criação, todos gratuitos. Nós vamos pegar aquele que nos interessa das animações de 3D, que é mais voltado à educação. A plataforma ela é multilingual, tá? Aqui nós temos já traduzido para o português, mas se quiser outra língua, é só tocar aqui nos, nas barrinhas e fazer a seleção, ok? Como eu estou fazendo agora, tá? Aqui, de repente, se você preferir o inglês, né? É só tocar aqui. Normalmente, quando ela abre, ela abre no inglês, desta forma, como está aqui, se apresentando agora para vocês. Então, vocês vão, vão dar de cara com esta página, assim, Tá? Se você já tem sua inscrição, basta tocar aqui e fazer o login. Se você não tem a sua inscrição por aqui, ele vai abrir a, a possibilidade do professor ou da professora fazer a sua inscrição gratuita. Não há limite técnico para a quantidade de vídeos que podem ser criados aqui, baixados, exportados para YouTube, Facebook tá? ou qualquer outro site de relacionamento que se queira transportar o vídeo. Inclusive, pode ser enviado pelo WhatsApp. Tá? Ficam cópias dos seus vídeos na, na sua biblioteca particular do seu Renderforest. Vai ser trabalhado, reeditado, remodelado à vontade. Se quiser baixar todos à vontade, se quiser deixar na sua biblioteca virtual também. Okay? Aqui é, estamos em casa para ser criativos. Se não gosta muito do inglês, onde temos um signinho, nós podemos, então, trocar para a língua portuguesa. Só que aqui ele vai traduzir um pouco mais para o português de Portugal. Tá? Então vai aparecer assinar, não se preocupe, você não vai pagar nada, uma assinatura gratuita. Tá? Ele é completamente gratuito. Mas então vocês vão perguntar, mas por que, que eles... Qual é, qual é a intenção de um site fornecer ferramentas gratuitas? Na verdade, eles vendem qualidade gráfica. Tá? A qualidade mínima da ferramenta gratuita já é excelente. Então, quando alguém contrata um, uma inscrição premium, ele vai pagar um pouquinho a mais para ter mais nitidez de imagem. Mas aquela qualidade que vocês viram nos vídeos que eu produzi, são qualidade, essa é uma qualidade perfeita, com o um mínimo de, de intensidade, de nitidez, de coloração. Os recursos são fantásticos. Então vamos lá. Tá? Bom, aqui nós estamos. Vamos fazer o nosso assinar aqui, é gratuito. Eu já tenho meu login pronto aqui. Então ele já vai entrar agora. Tá? Aqui está ele. Só dar a senha. Ensinar como eu disse, é gratuito, não se preocupe. Tá? E já estamos lá dentro, ok? Aqui nós temos as opções. São cerca de 400 dispositivos virtuais para criação. Okay? Olha essas páginas todas aqui. São 32 páginas com ferramentas similares ao Renderforest. Okay? Nos interessa esta ferramenta maravilhosa de criação as opções de trabalho os professores têm para trabalhar com personagens vamos no criar agora em sete minutinhos você vai com um pouquinho de prática criar o seu vídeo tá aqui no adicionar cenas posso ir direto clicando no adicionar cenas ele já abre todo todo um uma fantástica biblioteca para nós Aqui vocês veem os personagens com gênero masculino. Olhem a infinidade de personagens que vocês têm para inserção nos seus vídeos com gênero masculino. Basta deixar o mouse em cima e já vai aparecer para vocês o que é que o personagem faz na movimentação. Tá? Então, por aqui você já começa a ter uma ideia de como usar a sua criatividade. A linha ao lado, onde você vai postular o seu texto daqui a pouquinho, tá? colocar o seu texto, sua fórmula tá? para este personagemzinho ali. Olha só quantos personagens masculinos. Tudo que tem no gênero masculino, tem no gênero feminino também. Tá? E os dispositivos de apoio estão juntos nesse quadro de trabalhos aqui à esquerda da tela. Há vários suportes para imagem, para texto... Para simular textos de a, a introdução de textos de PowerPoint, os mesmos efeitos que você tem no PowerPoint, você tem aqui com esses textos para colocar junto aos seus personagens, aos seus vídeos, tá? Isso aqui são só personagens do gênero feminino. Temos ainda as profissões para gênero masculino e feminino, ok? Você pode escolher, de repente, fazer uma profissão uma parte envolvendo a química, o laboratório, por exemplo. De repente, uma parte que tenha o conteúdo mais voltado para a construção civil, para a engenharia. Tá? Então, é uma situação muito legal de ser trabalhada aqui. Ocupações, animações de escritório, língua portuguesa trabalha muito com situações de grupos. né? Então, vocês podem escolher um personagem para inserção e ou... Temos planos de fundo prontos, por exemplo, animações de fundo. Olha só isso aqui. Todas essas são animações de fundo, para inserção de textos, fórmulas, para atuação em conjunto com personagens. Isso aqui para trabalhar as 17 ODSs é uma maravilha. Gente. É uma maravilha, sabe? nossos nosso de grupos corporativos, mas o que eu quero mostrar mesmo para vocês aqui, ó, tipografia cinética. O que é isso aqui? Inserção de efeitos do PowerPoint com relação a textos. Tá? Com relação a texto. Conforme você vai inserir o seu texto, tá? ele vai fazer o efeito PowerPoint ao fundo. Tipos gráficos diferentes, inserção de texto, tá? Olha isso. Olha isso aqui. De repente você vai querer fazer uma inserção diferenciada de texto. Tá? Suportes de texto. Quantas linhas você quer na sua fórmula, no seu problema, no seu exemplo criativo, o seu aluno, para exercitar a sua criatividade como educando. Tá? Quantas linhas... Você vai propor que ele, numa língua portuguesa, de repente, desenvolva um trabalho. Tá? Suporte de imagem. Aqui é o seguinte. O personagem vai passar no data show, no computador dele, no tablet dele ou no celular virtual dele, as fotos que vocês, professores, uparem para o sistema. No lugar dessas fotos aqui que ele está passando, para dar uma ideia para vocês, olha aqui, ó. Veja que o personagem está passando fotos no data show. Você faz o upload das suas fotos e elas serão apresentadas no lugar dessas fotos aí. Tá? Podendo conter fórmulas, situações de, de imagens que vão gerar um texto para o aluno, cálculos. Tá? A mesma coisa acontece no computador virtual, o personagem. E a mesma coisa acontece no seu tablet virtual, tá? em que ele vai passando as imagens. Aqui vocês têm suporte de vídeo. Há um editor de vídeo muito simples de ser utilizado dentro do Renderforest, para que você faça os cortes, as inserções, produza os seus mini vídeos, com vídeos seus ali dentro, no lugar desses vídeos que estão rodando agora, aqui na demonstração. Tá? Então vocês têm um suporte muito grande de ferramentas dentro dessa ferramenta virtual pessoal, tá? Em que de repente você pode escolher o estilo pelo qual o personagem vai apresentar o vídeo, você pode colocar a sua voz ao fundo narrando, tá? Uma música de fundo em situações, tá? Criatividade sobre veículos, temos uma série de veículos para inserir com fórmulas, proposições análises que podem ser feitas, tá? Ciência, tecnologia, dispositivos. Brincar um pouquinho com esse material aqui é para fazer uma introdução, uma apresentação. Você tem aqui esportes, tá? Escritório, educação, setor imobiliário, geografia, pessoal. A geografia, por exemplo, tem para geografia história aqui uma um anexo muito grande com mapas, bandeiras, locais geográficos, clima, infraestrutura, tá? para vocês trabalharem. ok? Então, a, as possibilidades são basicamente infinitas. Basta exercitar a criatividade. Tá? Como é que nós vamos fazer um vídeo agora? E como é que vamos baixar esse vídeo? E como é que vamos fazer a corretiva nele, se necessário, esse for Vamos ver. Primeira situação, tá? Vamos escolher uma imagem para ser inserida. Eu vou escolher uma que não é da minha área. Tá? Meu componente curricular é a física. Vou pegar um da geografia. Coliseu. Tá? Coliseu. Vamos brincar um pouquinho com outras áreas e vou trazer essas áreas para a física. Vamos fazer uma interaçãozinha multidisciplinar aí para brincar um pouquinho. Está aqui a imagem e aqui está o texto em edição. Tá? Então, eu vou digitar aqui. O Coliseu. Mas vou fazer de quanto que eu errei. Tá? Vamos tirar o S daqui. Olhe eu. Tá? Depois nós vamos arrumar esse vídeo. Okay? Faz de quanto que foi um erro de grafia que vai ser no final. Salvar e fechar. Essa parte está aqui. Okay? Vou agora inserir mais uma imagem. Pegar a torre Eiffel. Olha que maravilha. Pegar a torre Eiffel. Os toquezinhos ali aqui. Se eu quiser inserir algo aqui no meio, basta clicar na anterior, tá? E se eu selecionar uma nova inserção, ela sai no meio, entre o Coliseu e a Torre Eiffel, ok? Se eu quiser continuar inserindo mais imagens posteriormente à Torre Eiffel, basta deixar a seleção aqui e escolher uma nova inserção de imagem, vai sair depois da Torre Eiffel, tá? Mas vamos digitar uma coisa aqui também, né? Então, a... Ah, Torre efel. lá. Esse seria é mais uma. Mais uma. Tá. As pirâmides. Olha que coisa linda as pirâmides aí. Tá. E as pirâmides. Possuem altura para estudo da queda livre. Ponto. Salvar e fechar. Eu tenho três cenas, está um mini vídeo pronto. Tá? Embaixo é feita a inserção e, a, e são trabalhadas as inserções individualmente. Aqui em cima você tem o estilo, a edição, a cor os trabalhos individuais, como é que esta sequência será desenvolvida para formatar o seu vídeo. Vamos lá, o editar está em andamento, estilo, tá? estilo aparência geral, eu sempre deixo a aparência inicial, tá? para selecionada, posso pegar a transição, o que é transição? Transição é aquele estilo de corte de imagem de uma cena para outra, tá? geralmente eu deixo a primeira também, ok? cor, a cor aqui é uma situação fantástica, é muito linda, vocês têm uma paleta de cores, olha aqui, ó, tá, que muda completamente a característica do seu vídeo, e aqui tem mais uma barra que vai lhe dar as opções de como é que ele vai ficar, olha aqui, pegar essa paleta de baixo, olha como muda o estilo, tá, vou pegar a outra paleta de cima, olha aqui, ó, como muda o estilo, ok? Vamos brincar um pouquinho mais com essas paletas aqui. Se eu quiser cores mais vivas, quem sabe no meu vídeo. Olha isso aqui. O um contraste maior entre cores vivas. Tá? E aqui na outra paleta vocês têm tá? então as cenas passo a passo que serão... Estão no vídeo e serão agora todas elas remasterizadas segundo essa situação que pé escolhida. Música, pessoal. Há uma coleção fantástica de músicas muito lindas aqui dentro. Tá? Uma mais bela que a outra. Estilos musicais. Tá? Vamos pegar, por exemplo, música alternativa. Olha aqui. Quantas músicas alternativas vocês têm como opção nesta barra do meio. Vejam que são duas barras. É uma barra dentro da outra. Olha a quantidade fenomenal de músicas alternativas, vamos pegar a música eletrônica, clássica, cinematográfica, olha isso aqui, olha quanta música cinematográfica, uma mais bonita que a outra para colocar no fundo, tá? Subir um pouquinho mais, olha só, tá? Outras opções, colocar a sua voz no fundo, adicionar narração, isso aqui, enquanto eu explicava para os alunos, curiosamente, o aluno me questionou, já acostumado com o YouTube, ele é, é YouTuber, né? Mas professor, então isso aqui para fazer vídeos para o YouTube é fantástico, mas claro, que ele logo viu isso aqui, tá? Adicionar narração, ok? Eu posso utilizar sem música, sim, tiro o som. Eu geralmente utilizo sem música, por quê? Porque quando eu estou explicando um problema de física para um aluno e estou enriquecendo o meu trabalho com essas animações aqui, a música, conforme o som e conforme o foco da turma, e as que, os questionamentos, as questões que eles me, me fazem, as perguntas todas, tá? pode tirar o meu foco, uma vez que estou no Meet, trabalhando com vários sites ao mesmo tempo com a turma, vários dispositivos ao mesmo tempo. Então, para que o som não tire o meu foco, geralmente eu faço sem música ah, os meus mini-vídeos, ok? Pré-visualizar, agora ele já está pronto. Ele vai para a fase final, pessoal, tá? A visualização gratuita. A gratuita. E ele vai remasterizar o vídeo todo. E vamos deixá-lo pronto para ser baixado. Tá? Mas vamos supor que eu vou revisar o vídeo agora e vou constatar que ele tem um erro ou mais. O que eu vou fazer? Para arrumar esse meu vídeo. Tá? Olha que coisa mais querida! Ali, o bichinho batendo, né? Batendo a bolinha e aguardando. Tá? Ele está na fila. Ele vai agora organizar, em questão de poucos segundinhos ele está pronto. Tá? Pode ser baixado. Um detalhe, vocês vão descobrir, brincando um pouquinho com essa ferramenta maravilhosa, que é possível transferir direto o seu vídeo para o YouTube, para o seu Facebook e outras ferramentas virtuais. Mas eu não aconselho. Eu aconselho a baixar primeiro e depois do seu drive do seu computador, fazer upload para o seu YouTube, para o seu Facebook. Por quê? Porque por ser gratuita, nem sempre essa ferramenta tem os plugins atualizados em tempo hábil. À medida que eles mexem na página, tá? eles podem não atualizar em tempo hábil o plugin. Então ela pode, de repente, não conectar. Numa semana, na outra ela transfere. Então fica aquela coisa meio duvidosa. Que você nunca vai ter certeza se realmente chegou lá na hora. tá? Então para evitar transtornos, faz o seu vídeo. Baixa ele. E depois do seu drive, você faz o plugin para o seu uh, YouTube. E para o seu Facebook. Okay? Olha só que coisa interessante que vocês têm aqui. Aqui já dá para ver que tem um erro. né? Vou, vamos testar como é que fica o vídeo aqui. Tá? Olha aqui. Deve ser né? Vamos arrumar isso agora. A Torre Eiffel. Ok. E aqui e as pirâmides, ou sem altura, para estudo da queda livre. Vejam que eu já peguei, trouxe a geografia para o meu lado na física. né? Bom, esse vídeo tem uma cópia. Ele tem uma cópia aqui. Nessas barrinhas nós temos, então, o acesso a nossa biblioteca virtual. Tá aqui, ó. Meus vídeos, meus vídeos. Então vamos nos meus vídeos, ele está lá, tá? Antes de baixar, eu vou para os meus vídeos, vou arrumar agora esse vídeo ali, eu vou reeditá-lo e depois eu vou baixar, tá? Eu poderia daqui. Vou botar um pouquinho aqui. Daqui eu poderia Claro que vocês já viram que eu fiz mais dessas demonstrações para outros grupos, né? Então, o que acontece aqui? Ó? Eu poderia baixá-lo direto. Isso aqui é super rápido para baixar por aqui para o meu drive, tá? Mas eu vou agora, eu vou arrumar isso aqui. Vou arrumar isso aqui. Então, eu vou dar dois toques em cima. Ele volta para a reedição automaticamente. Tá? Ele volta automaticamente para lá. E ali nós vamos arrumar, tá? Vai ser reeditado. Vou reeditar aqui. Tá? Vou arrumar esse S que faltou, tá? Vou salvar e fechar, ok? Salvando e fechando. Vou conferir aqui estilo, se eu quero assim mesmo, como ele está, cor, se eu quero essa ainda. Também, se eu quiser mudar a cor, eu posso mudar a cor? Posso, posso. Na reedição, não gostei desse letreiro amarelo, tá? Ficou meio berrante, aí não achei legal. Vamos ver como é que fica com outra paleta de cores. Olha só, o letreiro vai mudar um pouco. Vai dar o contraste mais ou menos como eu queria, vai está mudando o letreiro. Vou salvar aqui com a, a nova remasterização por cima. Tá? A música eu vou deixar sem som. Para visualizar, já está prontinho ali. Só vai remasterizar agora. Tá? Ok? Aqui. A é visualização gratuita, tá? Vou ver se ficou legal o vídeo como eu queria, tá? Sem problema nenhum, O nossa amiguinha aí de novo, tá? Alguns segundinhos ele está pronto para visualização, para rodar, e aí vamos baixá-lo para o nosso drive, ok? Então vocês têm aqui todo o procedimento para fazer o vídeo. Ó poderíamos trabalhar com quiz? Sim. Lá nos personagens eles têm, inclusive, cinco questões marcadas prontas para trabalhar com quiz, proposição de atividades com os alunos que os personagens mesmos apresentam. Tá? Se eu não quero cinco questões, eu tenho com três questões, tenho com quatro questões de múltipla escolha. Ele, existe esse dispositivo também aqui dentro da, do Renderforest. Tá? Para trabalhar com aluno com questões de múltipla escolha e com didático-pedagógico sim, tá? junto com os dispositivos de vídeo, de imagem, que eu mostrei anteriormente, também tem essa a opção de criação de, de múltiplas escolhas. Tá? E vão descobrir que existem outras ferramentas fantásticas ali no meio também, mas vamos deixar para surpresa de vocês tudo mais que vocês vão acabar encontrando. ok Eu sei que a melhor coisa é aguçar a curiosidade da turma, né? para que vejo o que mais é possível fazer de forma criativa com essa ferramenta tão linda e tão uh, instigadora do conhecimento. Tá? Agora está finalizando, aplicando o áudio que nós deixamos sem música, né? mas ele faz todo o procedimento completo, tá? para garantir que está segundo o, o, os desejos do cliente, do freguês que fez a sua... Produção ali. Vocês podem fazer quantos vídeos vocês quiserem, podem baixar quantos vídeos vocês quiserem, não há limite, ok? Mas olha só, olha isso, que coisa mais bonita, né? Tá formando, tá formando. Vamos ver como é que ficou nosso vídeo agora. Olha isso ali, vai rodar, vai rodar o vídeo, tá? Tá rodando, tá rodando. Eu poderia ter inserido mais personagens tá? no meio. Vocês observam que não é o vídeo que ficou lento. O que ficou lento é a minha máquina que ficou um pouquinho lenta aqui. Tá? Ok? Está rodando, está rodando. E as pirâmides do jeito. Tá? Geralmente a RAM começa a ficar um pouquinho lenta. E isso vai acontecer com as máquinas de vocês também. Tá? À medida que você mostra outras situações e com o tempo de uh, atividade que eu já estou com essa máquina ligada há muito tempo, então não é agora é só nessa live. Tá? Mas ficou ficou bonito, ficou bonito, tá? Então basta agora você exercer a sua criatividade, tá? Como ah como é que nós vamos baixar, não é? Vamos ver aqui como é que nós vamos baixar esse vídeo para o nosso computador. Voltamos na nossa biblioteca virtual, tá? Meus vídeos, lá em cima está ele agora. E vamos fazer o download, tá? É super rápido para fazer esse download sem mistério nenhum, nenhum, tá? Está ali ele. Baixar o vídeo. Um toquezinho, tá? E ele já está baixando, fazendo o download para o computador, tá? Vejam, já está aqui, ó. Aqui ele já deu sinal que está concluído o download, ok? Ali está o download, concluído, concluído, interim, interim, tá? Claro que vocês não vão ver essa outra aba porque está na janela, né? na janela uh, do navegador, tá? Mas está tá aí, baixou, ele baixa como Output Free, é o nome dele, e aí você renomeia com o nome que você quiser. Tá? mas está baixado. questão de alguns segundinhos ele baixou tá? Então pessoal espero que tenham gostado. até a próxima e um grande abraço para vocês.